A gente. e pra Paris, não. Para Paris, a coisa tá ruim lá, hein? É. Pra Paris, não. Champs-Élysées, Louvre. Arco Hã? do Triunfo. Arco do Triunfo. Ô, oh. vai ser lapada nas costas, hein? É lapada, hein? Mostra o Veloso que ganhou um óculos novo meu aí, ó. Do Michel e da Ana. Olha. Mostra, mostra, dá um take nele o bom, lá. Hein? Dá um oh. take lá. Olha Já como ele é, ficou jovial. Ô, gente, por isso que eu quebrei o óculos dele. É, por isso? Por isso. Fiquei uma pra semana Pra dar um óculos certa. novo. Que uma semana A Ar, armação é do Júnior, Pietro, hum. Guerra, armação. Olha que bom. Dá um take nele. Ó. Fica aí, veja, olha pra câmera 1, Veloso. Tô olhando lá. Ó. Isso, agora você tá. Antes você não tava. Você tá vendo a TV. Não, você não tava. Olha agora. Agora ali. Manda um beijo pro Tonicão. Beijo, Antônio. Olha a porceria que ele me fez. O outro dia ele tava assistindo o programa. Manda pro um ter. beijo pra Cris. Beijo, amor, tchau. E aí? Tá firme? Tudo bem. Não tá falhando? Não. Não tá falhando? Você não tá... falhou nunca? Quem tá falhando é meu joelho. Tá ruim. Sim. Mas não ficar quieto, veloso. Tiago Leme, Monstro Sagrado, filho de professora, que é uma... a maior profissão do mundo. O que que tá acontecendo em Paris? Bonaparte saiu do túmulo. O que que tá acontecendo em Champs-Élysées? O que que tá acontecendo, Tiago? Tudo bem, Neto? Boa tarde para você, para o Veloso, para o Souza, para o Vessone, todo mundo que está acompanhando aí o Donos da Bola. Um fim de temporada em crise aqui em Paris. Viu? estou nesse momento aqui do lado do Rio Sena, perto da ponte Alexandre III, lugar que vai ter as Olimpíadas ano que vem aqui, mas antes disso é crise no Paris Saint-Germain. Né? Essa semana foi decretada a separação entre Messi e o Paris Saint-Germain. Messi foi suspenso pelo clube, punido por duas semanas por ter viajado para a Arábia Saudita sem autorização do clube e te, não vai ter mais o contrato renovado. Né? Ele tinha a opção de ficar mais uma temporada aqui em Paris, as duas partes a chegar à conclusão que ele não vai ter o contrato renovado. Ontem, na quarta-feira, um grande protesto de cerca de 500 torcedores organizados foi feito na frente da sede administrativa do clube. Entre vários pedidos, os ultras pediram a demissão da diretoria, a saída do presidente Nasser Al-Khelaifi e querem uma renovação total do elenco para a próxima temporada, um time construído em torno do francês, em torno da estrela francesa do Kylian Mbappé. Xingaram o Messi, xingaram o Neymar, pediram a saída dos dois, o Messi já tem a saída é, confirmada. O Neymar é, tem contrato até 2027, mas foi bastante xingado pelos, pelos torcedores, que reclamaram, claro, das, do excesso de lesões, do estilo de vida do Neymar. Então foi a primeira vez que eles se manifestaram claramente também pela saída do brasileiro. Xingaram em espanhol o Neymar e o Messi. E depois, alguns torcedores foram até a frente da casa do Neymar, viu, Neto? O Neymar for, mora nos arredores de Paris, mora aqui longe do centro, mas um grupo de torcedores foi lá que, que grita Neymar vai embora, Neymar vai embora. Hoje, a torcida organizada do Paris, o presidente, o Romain Mabil, falou que ir na casa do Neymar não foi uma coisa do organizado. Que ele condenou ir na casa dele, acho que é uma vida particular, apesar de querer que o Neymar saia. Então, é crise total nesse final de temporada. Ó, lembrando que faltam cinco jogos para terminar o campeonato francês. O Paris tem cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Olímpico de Marseille. Mas com todos esses desfalques e com essa crise do momento, o título é ligaram um sinal de alerta. Né? Claro que os adversários não são tão difíceis, mas é um final de temporada bastante conturbado, viu, Neto? Ô Tiago, antes de você chamar as matérias que você fez aí, eu queria que você fale o seguinte, aonde entra o Mbappé nessa parada aí? Olha, é, craque, o Mbappé quando teve a renovação de contrato né, do ano anterior, no início dessa temporada, é, ganhou várias promessas, né, entre elas é que o time seria construído em torno dele. Ele já deixou claro durante essa temporada que o time não contratou o centroavante que ele tanto queria. Né? Então, é, jogar com Messi, Neymar... E Mbappé, aí a parte técnica eu deixo até para vocês analisarem melhor. Mas o Mbappé tem o sentimento que não encaixou, né? Que os três ele na frente, por não fazer um esforço defensivo, não encaixou. Então o Mbappé está na dele, ele na teoria tem uma boa relação com o Neymar, principalmente, apesar de ter uma reação de altos e baixos. Agora, fica a dúvida também, né? Se o Mbappé põe fé nesse projeto do Paris Saint-Germain, né? É, eu acho que vai